Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo tutorial, meu nome é Pedro Gerardo e hoje quero-vos mostrar um plugin que também existe em duas versões, sendo que vamos testar a versão gratuita para todos terem acesso. É um analisador de espectrograma que cumpre todos os parâmetros é bui Kappa System, é um True Level Meter e permite fazer uma análise tanto em surround como em stereo como em mid-side. Hoje vamos falar um bocadinho mais sobre o mid-side e quero-vos mostrar como eu utilizo essa ferramenta, ok? Bora lá. Se vierem aqui ao menu View, vão reparar que têm Monitoring Effects. Estes Monitoring Effects são uh, plugins que vocês poderão usar de forma uh, a ter uma escuta com eles presentes, ou de análise, ou utilizadores de correção, mas quando fazem Bounce, esses plugins não vão afetar o vosso Bounce. No meu caso, utilizo alguns Loudness meters, o Vox em Goose Pen e o Sonarworks Reference para fazer uma correção à minha escuta. Vamos calibrar então o Voxengo Span na forma como eu costumo utilizar. Um, a primeira vez que abrem o Voxengo Spen depois de instalar, os settings que têm são estes. E podem ver que na janela central tem o analisador, o rato vai-vos dar um, a frequência onde está a ser escolhido e também mostra as notas e uma escala de amplitude. Aqui em baixo tem estatísticas da RMS, Crest Factor, o Clipping. Podem fazer reset aos piques, podem mudar o metering de Dbfs para outras medidas, uma relação de fase, podem ajustar o tamanho de amplitude, ou seja, a escala, o range uh, que vão estar a analisar, e aqui em baixo para a frequência, se quisermos analisar só apenas entre os 20 e os 100, podemos fazer uma alteração e fazemos zoom in, zoom out. Eu para hoje preparei aqui uma track de bateria, esta, esta bateria foi programada e printada para áudio hum, e vamos configurar o Voxango Pen da forma como eu costumo utilizar para Mix ou Master no Monitoring Effects. Vou deixar aqui a bateria a correr e como podemos ver temos aqui uh, um display perfeitamente normal do um analisador onde vos mostra a amplitude e a escala de frequências e Neste momento temos algumas, algum detalhe de alguns harmónicos que estão a acontecer. No caso do bom, ou perceber que a fundamental vive nesta zona, a fundamental da tarola vive mais ou menos nesta zona e aqui mais para cima é todo o conteúdo harmónico. Mas nós vamos definir um, um parâmetro diferente. E como hoje queremos falar um bocadinho mais sobre mid-side, vamos aqui em cima, vamos alterar o estéreo, Vamos, aqui neste, neste ticozinho aqui de lado, vamos alterar para mid-side, ok? E neste momento viermos a tocar, vamos a analisar neste momento apenas o mid, e se tocarmos, vamos a analisar apenas o side. Mas eu gostava, e gosto, de ver hum, as, duas, as duas análises, uma superposta em outra, em, dois, em duas camadas, dois layers diferentes. E para fazer isso podemos mexer no underlay, deixar em underlay a visualização, tanto do mid é verde, como do side, podem alterar se quiserem, a do side, deixar uma cor um pouquinho mais forte e voltar ao mid, e neste momento conseguem ver se essa cor está mais forte. Eu procuro sempre analisar de uma forma bastante mais um, linear, o, o geral, um, não tenho interesse neste momento em querer saber um, Fundamentais, nem harmónicos. Preciso ter uma, uma análise espectral um bocadinho mais linear. E por isso acontecer, podemos vir aqui com o mid selecionado. Vamos aqui à rodinha. Vou tirar aqui o, os meters e estatísticas para termos mais espaço. deixa de carregar aqui. E vamos mudar o nosso block size de 2.048 para 8.000. Também da janela vai ficar bem maior. O smoothing que é o que interessa é o terço da oitava como podem ver neste momento já, o canal central e o can os sites já estão um bocadinho mais detalhados, uh, ou seja, menos detalhados, vamos ter uma análise mais uh, direta, e mudar o average time para 6.000, 8.000, para ser um bocadinho mais lento, vai responder melhor, não estou à procura de analisar transientes, vamos querer fazer uma análise geral. Okay. vamos aqui ao canal site. vamos alterar, exatamente para os mesmos sétimos. Também da janela em 8.000. Começamos o Eberstime em 6.000 e alterarmos a análise para um terço de oitavo. Se voltarmos aqui aos lados, podemos ver neste momento que temos uma análise uh, geral com bastante detalhe sobre o canal central e os sites Ok? O que nós estamos à procura e para, para vos dizer o que é que eu vejo aqui é o canal central normalmente vai estar sempre mais acima do que o canal lateral, okay? do que os sides. Isto porquê? Porque se os sides estiverem acima do canal central poderão, poderão ter algumas incompatibilidades com o mono e alguns cancelamentos de fase. Não vamos querer também que a zona de dos 100 até aos 20 tenha muita informação se, nos sides, neste laranja, cá para baixo. Porque, o grave tem mais punch, se estiver centrado e se estiver hum, com a energia ao meio. Vamos analisar aqui. Se eu colocar uma hum, tirar os canais diretos da bateria, vamos deixar só o, os overheads e vamos analisar. Tirar o volt. Podem ver que existe alguma informação no, no canal central. Mas existe bastante informação no, nos sites. Nós no Reaper podemos controlar um bocadinho isso, até porque o vermelho começa -se a se superpor aqui na zona de, dos médios. No Reaper, se tiverem em, em Dual Pan, uh, poderão alterar um bocadinho a forma como o estéreo mexe. Okay? Isto com o analisador, se tiver uma escuta um, um bocadinho mais precária conseguem perceber que a informação neste momento é estéreo, mas já não, sub, já não se sobrepõe à informação do canal central. Se eu começar a juntar peças que estão realmente centradas, podemos ver que a nossa informação central começa a ter bastante mais energia do que os nossos canais laterais. Os tomos, ambiente, mono, dois ambientes mono, E neste momento podemos perceber que a bateria está bastante mais focada no canal central do que propriamente nos canais laterais. Existem outras técnicas que falaremos em outros vídeos. Esta é a minha análise e a forma como eu utilizo o Vox Angus É a versão gratuita. Já sabem, se gostaram deste vídeo, subscrevam ao canal se ainda não subscreveram. Ativem as notificações. Nenhuma página do Instagram e no Facebook podem seguir. E muito obrigado. Até à próxima.